Boa tarde, hoje nós vamos fazer mais uma transmissão ao vivo E foi sexta-feira, 26 de 11 de 2021 Nós vamos testar aqui para ver se está chegando o áudio ver se está chegando certinho, se está saindo o áudio. Vamos ver se está chegando certinho. Está chegando, tá, tá beleza. E nós também vamos fazer aqui a, a apresentação também das varionicas. E também aí o pessoal também tem uma... na câmera ou pode ser trabalhado também com o comando de e ela é toda em cobre, o material dela é todo a cobre, não tem outro tipo de material e é uma vara muito especial Então a, aí o pessoal que tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo Essa é a número 2 também, que é o mesmo modelo da 1 um, que é toda latão, também trabalha com testemunho e também trabalha com comando de voz também Aí o pessoal que tiver interesse aí, a descrição vai estar tá aí embaixo aí do vídeo Nós temos a número 3, que ela é telescópica E por exemplo, aqui o do lado da antena tem um tampão com rosca Você desenrosca o tampão vira ela para baixo e puxa ela você puxa, dobra a linha ela está pronta para caçar você levanta ela, leva o dedo na ponta dela encolhe ela tampa tem um tampão né, que é tudo enroscado e a parte de baixo dela é a parte da câmera aonde você pode colocar testemunha e trabalhar com testemunha, você pode trabalhar com o de boi, né? que é a e ela é dois tubos. você pode carregar no bolso da carta, os dois, tubos tem, os quatro tampão, tudo tampadinho, bem tampadinho, bem feita toda feita de material especial então aí o pessoal que tiver interesse, a descrição fica embaixo aí do vídeo Mas nós temos a, a número 4 Número 4, ele é todo de cobra, ele é todo da cobra, ela, ela é mais simples um pouco, mas tem a mesma trabalho igual as outras. Você pode trabalhar com testemunho na câmera, também vai trabalhar com comando de voz com ela. E lembrando pessoal aí que, logo a gente vai ter o um sorteio aí também, que já estamos caminhando aí para perto. E também nós temos o pêndulo, o lançamento novo agora, nossa é o pêndulo esse é o pêndulo, não sei se vai dar para a gente filmar na câmera, a corrente dele tem, tem 60 cm, você pode por exemplo, passar o dedo aqui na argola dele, trabalhar com ele em pé e pesquisar no solo então por isso que a corrente dele é comprida, agora quando você vai trabalhar em cima da mesa você pega a corrente coloca a corrente aqui na, na forma da mão você deixa ela na forma da mão e você regula ele aí você vai sortando regular o que você quer aqui no dedo. isso você trabalhar em cima da mesa você vai trabalhar aqui em cima da mesa aí você deixa ele no tamanho que você quer então ele já é feito da corrente na medida que precisa e também já é feito o tamanho dele, do peso também que precisa que você possa trabalhar no campo com ele e também trabalhar com ele em cima da mesa e lembrando aí que a eficiência dele, também você pode trabalhar com ele com mão de voz e também pode trabalhar com ele também com, com testemunho dentro ele tem as duas tampas você tira as duas tampas coloca o testemunho aqui dentro tampa ele e pode trabalhar com o testemunho aí o pessoal que tiver interesse a descrição vai estar tá embaixo aí do vídeo agora esse fim de ano aí nós estamos aí com as com os preços especial aí para fim de ano estamos aí com com as coisas boas e lembrar o pessoal que nós também estamos trabalhando aí, nós já estamos com bastante gente já no sorteio mas ainda tem bastante número ainda e lembrar o pessoal para não esquecer do like hein? chegou na live aí, dá o um like aí para ajudar nós porque o like para nós é importante Lembrando também o pessoal aí da Também nós temos a, a esmeralda é, fatia de pedaço de esmeralda que foi lapidada a pessoa quiser para coleção ou quiser também aí para conhecer também essa daqui é bruta totalmente bruta E também temos diamantinho. Pessoal também que precisar de diamantinho aí para testemunho. Também nós temos diamantinho também para testemunho. Lembrar o pessoal aí dá o like para nós. Não esquecer do like. Hoje é a live sexta-feira. Estamos aí no começo dela Também lembrando aí o pessoal que... Ô Demir, bem-vindo à live, boa tarde é né, esse problema de internet tá para todo lado rapaz, aqui também nós tá perdendo também umas partes de live aqui perdendo é tem hora que cai é hora que ela começa a cair aqui também, hoje já tá mais estabilizado um pouco, parece que tá um pouco melhor, mas tem dia que tá caindo, caindo feio mesmo agora hoje tá um pouco melhor E aqui tá chovendo. Aqui o perigo quando tá chovendo é dela cair de uma vez. Mas nós vamos tocando a live aí, vamos. Não sei se tá dando pra pegar o barulho da chuva. Ah, a internet quando é na, no sítio assim na roça vixe é mais complicado ainda mesmo É porque quando eu vou lá na chácara lá também lá é é bem difícil lá bom nós vamos começar a passar os números aqui nós já vamos passar um número para você hoje também se não eu também corrigir lá os comentários dos vídeos também passei uns par de números lá então vamos ver aqui o Demir nós paramos aqui no 629 o então, Demir pegou agora 630 630 Celmar, bem vindo à lá, boa tarde Olha então, o Marcelo pegou seiscentos e trinta e um agora é os nomes lá vai para cima, lá vai subindo. Logo, logo nós estamos chegando aí perto dos mil. O outro canalzinho lá também está subindo. Nós estamos aqui já com uma média, já estamos com bastante pessoas, bastante gente participando da, da, do sorteio. Porque tem muita gente que vai comentar lá, lá nos vídeos lá, e às vezes eles não participam da live. Então estamos com gente nova no sorteio. mas tá, mas tá bom, tamo chegando lá lembrando pessoal aí do like, não esquecer do like, dá o like para ajudar nós Aqui para nós está chovendo bem, de ontem de para cá está quase direto. É só aí, tiver alguma pergunta aí. Quiser fazer alguma pergunta também, já pode fazer. Quanto isso, não vai dando um tempo aí pro pessoal chegando mais alguém no canal, né? é possível sim pode ser mudado sim, pode mudar de lugar Assim que a pessoa começar a pegar treinamento com as variônicas, que ele começa a achar as áreas de minério, começa a achar as áreas de água, é, ele vai melhorando em muitos aspectos da, das pesquisas dele. Agora, mudar o veio de água de lugar é o seguinte. Não adianta eu ensinar pelo aqui, pela, pela live, Porque pela live vocês não vão entender nada e vão fazer tudo errado Eu depois que eu comecei o canal, eu ensinei duas pessoas a mudar o veio de lugar Tirar ele de baixo de uma cama, ou tirar ele do lugar que marcou para outro lugar Ou secar ele também de vez Agora por aqui não é possível Aqui não tem como. Então, agora que é possível, é possível. Depois que o cara treinar com as é isso aí é coisa à toa. Isso aí é coisinha mínima. Isso aí tem muita coisa muito maior do que isso coisa mais, muito mais incrível. Então, isso aí são uns detalhinhos pequenos você tirar um veio para um lado, trocar a veio de um lugar para o outro, é tirar a veio debaixo de cama Às vezes a pessoa que está dormindo aí em cima de um veio de água aí, tá, tá doente você vai lá e você consegue tirar e se for um veio muito grande você pode colocar um objeto lá embaixo da cama lá também e cortar a energia telúrica também então esse campo aí da, de saber usar a energia que a gente tem é um campo muito grande, é um, é um campo imenso porque tudo que nós faz na vida nós usa a nossa energia ou positiva ou negativa, você usa para o bem ou usa para o mal de qualquer forma você tem que usar ela 24 horas por dia agora as pessoas que aprendem a usar ela de modo positivo e busca a melhorar, a crescer, até uma energia cada vez mais forte é, tem uma energia, tem, a pessoa que tem uma energia bem forte ele faz muita coisa que muita gente duvidaria, se eu fizesse vídeo, se fizesse alguma coisa aí mostrando acontece que não pode mostrar por exemplo, hoje se você fizer coisa muito grande aí, você não pode mostrar em vídeo Você mostrar em vídeo aí, de repente você vai ser crucificado aliás é um dos pontos que nós acabou de... hoje nós tivemos aí uma conversa, uma palestra eu tive uma palestrinha aí com uns amigos aí que também é entendido é, hoje se o cara fizer muita coisa ele rumo uma complicação para a vida dele que depois ele não sai dela mais eu não posso citar nome, mas tem gente que está preso na federal aí por causa disso Agora, boa tarde, Aires Bem-vindo ao like. Isso, o like para nós é bom. O pessoal chegou. Já tem uns dois aí que esqueceu do like para nós. então a gente voltando aí na, na conversa aí do Veio é, a pessoa aprendeu a usar a energia dele a hora que ele começa a casuar Iônica, ele começa a especular energia a partir da hora que ele começa a usar a energia, ele começa a trabalhar a casuar Iônica ele começa a perceber que tudo é energia, planta é energia, tudo é energia tudo depende da energia, o planeta depende da energia a humanidade é energia é um todo então é... ele começa a perceber que realmente a energia que ele tem é que comanda tudo o ser humano comanda todo tipo de energia agora a pessoa também, ele tem que ter vontade por exemplo, não é, por exemplo, se você, um, se você pegar um livro, só ler o livro só e pronto, você lê, leu, acabou, encosta para lá, larga lá agora, aí, né, por exemplo, você começa a trabalhar caso se você começa a fazer um testinho ali você faz um testinho para achar um de água alguma coisinha você precisa ter curiosidade, você precisa saber que ela não foi feita para caçar só água. É, ela acha água, ela acha ouro, ela acha diamante, ela acha gente perdida, acha gente afogado, manda remédio para quem que qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo e acha pessoas sumidas, está vivo, está morto. Isso pode ser feito tudo com ela. e você pode fazer tudo com o pêndulo também agora, a pessoa precisa aprender a ter força de vontade, por quê? porque é a força de vontade é que vai levar a pessoa a um nível mais alto é a mesma coisa de eu dizer que agora não, você pega a varione, você vai em cima do veio de água você faz isso, você puxa para cá, puxa para lá Por que adianta eu fazer isso o cara não sabe nem caçar o veio então é, primeiro o cara tem que aprender a caçar o veio saber que que é uma área de minério, saber que que é uma área de um veio de água como é, que ele, como é que é a cabeça dele, depois que ele vem em cima, para onde ele vai, como é que ele some de volta, por que que ele some de volta para debaixo da terra, que é a hora que ele some para debaixo da terra de volta, ele vai passar embaixo da área de minério a mais ou menos 1.500 metros, 2.000 metros de fundura. Então a pessoa tem que aprender uma série de coisas primeiro, para depois ele começar a chegar em outras coisas. É, então é... É muita coisa que a pessoa precisa começar a praticar antes. Dá para ensinar? Dá para ensinar. Que nem eu já ensinei dois depois disso: o... é um mineiro e um cearense. Nosso amigo Quintino lá de, do Ceará. Ele sabe fazer isso. Por quê? Mas ele desenvolveu. Ele, ele sabe como fazer então é, e além de ele saber tirar o veio do lugar, ele sabe tampar ele, sabe trocar ele de lugar e sumir com ele mas eu ensinei agora eu não posso fazer esse ensinamento em público, isso aí eu não faço em público então ninguém precisa esperar que eu vou ensinar Mudar um vídeo de lugar aqui pelo canal, fazer vídeo Ah, o vídeo até que eu tenho, eu tenho um vídeo lá mostrando mais ou menos como é que tiro Só que a pessoa não sabe qual as palavras que usa para tirar, lá no vídeo não tem Então é... Porque eu, eu tenho que trabalhar com um pé na frente e um pé atrás Eu não posso fazer nada pelo canal que comprometa o canal e, e que comprometa eu com a lei Agora as pessoas que for treinando aí a radiestesia, eles vão as pessoas vão perceber que tem muito mais coisa além. Agora, uma das coisas que eu, que eu já vou dizer direto para o pessoal que estão aí no canal, já que estão com cinco pessoas assistindo, é o seguinte. Tudo é da nossa energia, a energia do nosso que está no cérebro, é o comando que você dá para essa energia se você dá um, o um comando para ela para as coisas boas ela vai agir em coisas boas se você dá o um comando para as coisas ruins, ela vai agir em coisa ruim. agora o que que é coisa ruim? você xinga uma pessoa, você acha que é coisa boa? não é, é coisa ruim você xingou aquela pessoa, ela vai trabalhar para que outra pessoa te xinga também e ali a outra te xinga, aquela energia da outra já vem mistura com a tua energia aí você xingou aquela pessoa, que a pessoa já reage também, te xinga você xinga mais, quer dizer, vai formando aquela corrente de energia ruim agora quando você usa a tua energia mais o lado bom você começa a subir um uma energia mais alta, você começa a entender que não adianta nada você usar ela para o lado ruim, ela só vai te trazer coisa de ruim. Então, a, a hora que você começa a usar ela para as coisas, mesmo que você quer, que você quer construir, que você quer fazer, você quer isso, você quer aquilo, a tua mente começa a trabalhar para aquilo que você quer, para aquelas coisas boas que você quer. Você quer, você quer um milagre? Você tem que trabalhar com energia boa. Você não vai conseguir um milagre se a tua energia for ruim. A única coisa que você vai atrair é um milagre ruim. Agora, por que, que as pessoas fazem aquela coiseira, manda coisa ruim para um, manda coisa ruim para outro? Porque a energia do outro é ruim. Eu quero ver a pessoa mandar coisa ruim para um cara que tem energia boa. Vai voltar tudo para ele de volta. Agora, assim em tudo que você for fazer na vida, tudo, tudo que você pensar na vida, você depende dessa energia tua. E tudo que os outros for fazer para você vai depender da tua energia. Se a pessoa for fazer alguma coisa de bom para você, mas a tua energia é ruim, você não vai receber aquilo de bom que a outra vai fazer para você. A tua energia é uma energia ruim. Reclama de tudo, tudo está ruim. Reclama de tudo em você Está chovendo, está tá chovendo muito. Que desgrama, não para de chover. Que desgrama, que sol quente. Uma pessoa que reclama de tudo não merece nada na vida. Esse tem que morrer com os dentes reganhados. É assim que meu pai falava, meu avô também falava. Por quê? Porque ele é uma pessoa que não sabe usar a energia boa dele. E, e nunca procura prender. Se alguém fala pra ele, fala, ah, é lá, isso aí não existe. Isso aí é coisa besta. Então uma pessoa dessa, nem adianta você comentar nada de bom com ela. Uma pessoa dessa você tem que deixar para um lado, e nada de conversa, e você não pode querer o mal daquela pessoa também. Você larga para um lado, deixa para lá. Porque nós, quando levanta cedo, nós concentramos a nossa energia para as coisas boas do dia. E, para, e também nós concentramos ela para toda a humanidade, todas. Aquela que merece e aquelas que não merecem. Porque toda a humanidade, nós queremos bem, seja boa ou seja ruim. Por quê? Porque eu tenho que querer bem os meus inimigos. Porque se eu não querer bem meus inimigos então eu estou comandando energia ruim, se eu comandar energia ruim e ele querer meu mal, aquilo vai vir para mim então eu querendo bem ele, a energia ruim que ele quer lá para mim, não vai, não vai fazer nem cosca, nem perto de mim, não passa fica lá para ele mesmo então tudo que você pensar na vida pensa primeiro na sua energia positiva outra coisa que eu quero dizer para vocês quando você pega duas variônicas e pega uma variônica tem muita diferença uma coisa da outra Duas variônicas você trabalha com uma mão positiva e com outra mão negativa Quando você usa a mão direita você está usando o positivo Quando você usa a mão esquerda você está usando um negativo, quando você segura duas variônicas, até eu vou pegar elas aqui para vocês terem uma ideia. aqui ó, na mão direita eu estou segurando uma positiva, na mão esquerda eu estou segurando uma negativa então quando eu encontro alguma coisa que eu dei o comando, o que é que acontece? as duas energias se cruzam com aquela outra aí eu ando para frente, elas, elas ficam normal, por quê? porque aquela energia ficou para trás, aquela que estava embaixo que cruzou com essa com as duas energias de cima essa é a negativa esquerda essa é a positiva veja bem, se a pessoa for canhoto as polaridades viram se a pessoa for canhoto a positiva é na mão esquerda e a negativa é na mão direita se a pessoa for di direito a positiva é na mão direita e a negativa é na mão esquerda é por isso que duas variônicas trabalham com o comando de voz você pode comandá-la em Deus que ela seja especial para isso agora quando você trabalha com uma você pegou aqui, ó, eu só estou com a mão direita eu sou, por exemplo a mão direita minha é a positiva mas cadê o negativo daqui? Então, esse pessoal aí que fica aí falando de uma vara, que caça com a mão só, caça com sei o quê, esse pessoal não entende nada, nada de nada. Eles vão caçar lá, assim, algum preguinho, alguma tampinha lá no chão, lá ela vai fazer isso. Ela vai tentar rodar. Mas acontece o seguinte, ela não está dando, ela não está fechando a energia certa com aquele objeto agora como é que você vai comandar uma vara dessa para um outro objeto que é, um, que é uma energia positiva que está dentro do chão se você, se, sem a, a, a negativa então a, eu eu vejo aí o pessoal falando, ah porque é uma vara só, porque caça só com a mão Uá, tudo bem, cada um faz o que quer agora eu não sou obrigado a engolir sapo de ninguém se o cara falar que uma só é boa, que ixi, é uma beleza, é um espetáculo, tudo bem, ele que se vira com ela, é dele. Agora só não vem me falar besteira, né? Que nem teve uma aí que me ligou, me falou: é, ah, porque eu caço só com e eu caço e acho de tudo. Eu falei: rapaz, você não acha nem o ser mesmo com ela, quanto mais achar de tudo. Aí então que a gente explica o pessoal: o pessoal, olha. Quando você usa as duas varas, por isso que elas é chamada de vara iluminada, é, as duas varinhas, justamente por isso, porque você trabalha com uma positiva e uma negativa. Agora, se você trabalhar só com uma positiva, ela não vai virar nada. Você pode trabalhar com ela, achar preguinho, latinha, tampinha de alumínio, tudo é qualquer coisa. Agora eu quero ver se entrar numa área de minério com ela lá e você acertar lá dentro. Eu quero ver se chegar num veio de água, se achar a cabeça dele aonde ele vem para cima e depois para onde ele vai. E depois que ele atravessar uma área de minério, se achar ele lá do outro lado aonde ele saiu. Então é é tudo coisa incrível. Agora a gente explica, eu tenho vídeo ensinando, ensinando e falando e bababá e o cara vê lá e nada, acho que não entra nada na cabeça dele então a a energia que nós temos quando ela desce quando ela desce do nosso cérebro, ela desce até os ombros e vai até as variônicas aí a positiva, que é um lado do cérebro outra coisa também que eu quero explicar para vocês um lado do nosso cérebro é masculino e o outro lado do nosso cérebro é feminino é por isso que nós temos a positiva e temos a negativa porque a energia que desce, ela desce para os dois polos isso também é coisa também que a gente também uma hora precisa explicar melhor Agora, a maioria do pessoal que não, que não tem estudo, não tem esse conhecimento do cérebro, que ele tem um lado feminino e um lado masculino. Então, você, conforme a pessoa que você falar uma coisa dessa aí para ele, ele briga com você, fala, ah, rapaz, você é doido, como é que eu vou ter um lado do meu cérebro que é feminino? Todo, homem tem, toda mulher tem, a mulher tem o lado feminino e o lado masculino o homem tem o lado masculino e o lado feminino queira sim ou queira não agora a tua energia, quando você trabalha com ela ela é um todo ela não é uma energia masculina ou não é uma energia feminina ela é energia, não é nem masculino, nem feminino, é energia Quando você trabalha a energia, ela é simplesmente a energia Agora As variônicas elas dependem, por exemplo Da negativa e a positiva É que nem uma bateria, se você pegar uma bateria e ligar o cabo, o cabo só num polo não vai virar nada vai dar alguma faisquinha lá mas muito pouquinho, azeite tá com algum curto em algum outro fio agora se você liga o, o negativo e o positivo e ela tiver carregada você vai dar na chave, o carro vai pegar a mesma coisa é, no, é a nossa energia aqui na cabeça se você tá com a tua energia carregada, positivo, tá beleza você começa a programar uma coisa boa e ó, eu preciso fazer uma venda eu preciso vender tal coisa é, você começa a programar aquela venda você já se vê vendendo aquela coisa, aquilo que você quer vender você tá programando e você tá com a tua bateria carregada ela vai programar, vai tentar te ajudar tentar dar forma para que você faça aquela venda se você consiga um comprador, faça a venda ou, ou, ou o contrário, você quer comprar mas teu dinheiro tá pouco, você precisa de um vendedor que te venda dentro daquele dinheiro que você tem para vender então você começa a programar as tuas coisas agora o mais difícil de tudo é você enfiar na cabeça das pessoas que ele tem que trabalhar a energia dele, tem que procurar ter uma energia boa procurar não ficar xingando, não ficar desejando a coisa, as coisas dos outros, não ficar com olho gordo nas coisas dos outros se fulano tem, ele também pode ter, programa a energia dele e corra atrás para que ele tenha também. O outro tem? Beleza. Que o Criador abençoa ele. Você tem que abençoar as coisas que ele tem, não ficar com o um olho gordo. E correr atrás das tuas. Porque às vezes quando a gente fala que é a pessoa pobre não está preparada para ser rico é porque não está preparado para ser rico ele, ele não tem sabedoria para ser rico ele não tem estudo para ser rico e às vezes o cara na nasce numa família rica e depois perde o pai, perde a mãe ele recebe uma herança muito grande e dentro de poucos anos ele está pobre por quê? porque ele não conseguiu um estudo para ser rico ele já criou ali naquele ambiente rico, tinha de tudo e ele não conseguiu programar, ele não conseguiu acompanhar o ritmo do pai não entendeu com o pai como é que o pai fazia, como é que o pai não fazia o negócio dele era só curtir, só balada o pai morreu, a mãe morreu, daí a pouco está pobre então a, é uma coisa do cara, o cara ganha na loteria esportiva daí dois, três anos ele está na miséria de volta, por quê? porque ele não sabe cuidar do dinheiro, ele não, tem, ele não aprendeu nada ele acha que é só pegar o dinheiro e gastar, e pronto, acabou, o dinheiro volta e não é bem assim então as pessoas que são pobres, são pobres porque não cuidam não, não, não procuram aprender, não procuram treinar a mente, não procura ter uma mente uma mente forte, uma mente sadia ter uma energia boa, uma energia harta correr atrás daquilo que ele tem no pensamento porque se, se ele pensa e dá, a energia dá forma, ele corre atrás daquilo, aquilo começa a encaminhar para dar certo agora a maioria dos pobres é desse jeito, é mais fácil ficar de olho gordo nas coisas dos outros do que correr atrás das dele e hoje aí uma pergunta aí, é, levou nós aí a uma palestrinha eu espero que o pessoal não leva mal aí porque Às vezes é coisa que a gente tem que falar a verdade a gente não pode ficar aí tapiando ninguém aí por causa de Às vezes de um inscrito ou de um like, ou de uma coisinha ou outra é, A gente tem que falar a verdade E a verdade às vezes dói Dói porque tem muitas pessoas que são ignorantes E às vezes ele não tem estudo, não tem sabedoria não tem vontade de aprender nada, se você falar isso para ele, ele, ele briga com você. Então é... você tem que ir com mais karma aí. Eu sou ô, amir Vital, boa tarde, bem-vindo à live. Oen Franson, boa tarde, bem-vindo à live já nós vamos passar uns números aqui para vocês também, passar aqui para o R.A. O Enfranzon então a, a verdade é essa, aprenda, aprenda a usar energia vocês vão descobrir coisas que daqui uns tempos, vão dizer daqui um ano vocês vão chegar na live e São Maurício, aí eu comecei a mudar minha vida a partir daquilo que eu ouvi teu lá e outra coisa, não, isso não é religião, não tem nada a ver com a religião dos seis é, por exemplo, você pode ter a tua religião, mas começa a preparar a tua mente, começa a usar as coisas, as energias boas é procura usar sempre a energia para as coisas boas Agora errar, todo mundo erra, mas tem que tentar procurar errar o menos possível. Quanto menos você errar, mais alta a tua energia vai ficando. Por quê? Porque ela começa a subir. Se você está com 60% de energia boa e 40% ruim, ela já está um pouquinho harta. Mas se você diminuir das 40% para 30% e subir a energia boa para 70%, você já fica melhor. Agora... É claro que todo ninguém vai conseguir transformar a vida do dia para a noite. Você tem que começar aos pouquinhos. Às vezes você começa a pensar uma coisa ruim, opa, peraí, eu estou pensando num negócio ruim aqui, esse negócio não vai dar certo não. Quer dizer, você já começou a preocupar, você já preocupou que você já pensou ruim e aquilo ruim lá vai pesar do lado ruim para você. Agora, se você começa a pensar as coisas boas, começa a ver as coisas diferentes, às vezes, tem pessoa que quer ajudar a pessoa, ou aquela outra pessoa, mas não ajuda porque é uma pessoa que tudo para ela tá ruim, tudo tá errado, nada dá certo. É uma pessoa negativa demais, as pessoas têm medo de ficar perto de pessoa negativo. Tem pessoa negativa mesmo que eu nem passo perto, eu corto uns 3, 4 metros longe para não passar perto porque é pessoa muito ruim negativo. negativa. Então é, as pessoas vão ficando longe. Às vezes o cara fala, ah, eu estou precisando de um funcionário, aquele funcionário lá até que trabalha aí, mas aquele cara xinga o dia inteiro, né? Não, larga a mão daquilo lá. Lá é caos perdido. Deixa pra lá. E assim vai, as pessoas vão ficando longe, vai distanciando. O cara já não pega um serviço, porque é muito negativo. Às vezes o cara é casado, ele é tão negativo que nem a mulher ou o marido não, não aguenta. É negativo demais. Ah, não, não é possível um negócio desse. Tudo não está bom, nada está certo. Então, é... se as pessoas negativas, tem que ter distância delas. Agora, é fácil da pessoa aprender, né? A pessoa que é negativa demais, ela se conhece ela mesma, ela sabe que ela é negativa, nada para ela serve. Então quando nada para ela serve, tudo está ruim, tudo está errado, nada está bom, ela já dá para ela perceber que que nada vai estar tá bom para ela mesma, porque para ela nada presta. E as pessoas positivas, as pessoas de bem, pessoa pessoas que às vezes quer ter.. quer. Aproximar daquela pessoa, não aproxima, fala, não vai ter jeito, não. Então, a pessoa precisa pensar um pouco mais positivo e outra, vai pensando menos negativo, conforme vai pensando, vai analisando. Outra, procura falar menos e pensar mais. Quando for falar, analisa o que vai falar primeiro para não falar besteira e depois pensar, oh, não devia ter falado, mas falou porque não pensou, você não analisou o que ia falar quando você fala uma coisa que você não analisa, é porque você está você tão por fora da conversa que você fala de qualquer maneira agora, quando você está na conversa, você está analisando o que que a outra pessoa está conversando com você você começa a analisar a conversa dela, você começa a ver que a, a, o que que você vai falar com ela? O que que você vai responder para ela? Então, é, é certas coisas que você já vai caminhando. E aquela outra pessoa que está conversando com você, começa a perceber que você é uma pessoa positiva. Por quê? Porque ela, na, na conversa que você tem com ela, ela percebe que você respondeu certo. Agora, tem muita gente que fala sem pensar, fala mais do que tudo. E são essas pessoas que você tem que estar longe dela. E na mesma hora que ela está falando uma coisa, ela já está inventando uma mentira. Aí vai que ela inventa uma mentira lá que complica a tua vida. Então as pessoas têm que estar longe. Então a pessoa precisa estar perto de pessoas verdadeiras. Lembrar o pessoal aí que nós vamos distribuir uns no min né? Dá mais uma lembrada aqui no pessoal, aqui do pêndulo. Pessoal que tiver interesse aí no pêndulo, contato aí embaixo do vídeo. Bom, então vamos ver qual que é os números aqui que nós não passamos aqui o Edson Fernando Coelho, nós não passamos o número vamos ver qual que nós paramos aqui no 600 é paramos no 632 Seiscentos e trinta e três do Amir Vital. Agora do R.A. Vamos ver se chega do R.A. seiscentos e trinta e três. do seu leomar nós já passamos foi o 631 o n franzon nós não passamos 634 do vamos achar aqui o dele vamos achar aqui como aqui Eix-134 do Hélio Bom moçada, aí os números que dá que tinha para passar, nós passamos. É, boa tarde, Wayne Franson. Aí que eu tenho comentado aí com o pessoal o seguinte, muita coisa do ano 2000 para cá, muita coisa tá liberando para falar, muitas coisas o pessoal já estão falando. Mas antes de 2000, muita coisa não poderia ser falada, porque o tudo tudo se depende de. Por exemplo, é, hoje, se aparecer uma pessoa fazendo grandes milagres, cura e mais coisa, e mais coisa, e mais coisa, é, ele seria crucificado de novo. Por quê? Porque mexeria com a política. Você mexeria com a política, mexeria com as leis, você mexeria com tudo enquanto a é igreja. Então, é, as pessoas precisam uma hora para as pessoas pensar nisso. Que muita coisa não pode ser falada, não pode ser ensinada ainda. Agora, uma coisa eu garanto para vocês, que há muita gente com energia muito harta mais harta mesmo. A arte está a ponto de mover uma montanha de lugar. Isso para vocês terem uma ideia. Agora, se tem gente que tem uma energia para mover uma montanha de lugar, vocês imaginam o que ela pode fazer. E se essa, uma pessoa dessa vier a público, ela é crucificada. Ela é enforcada, é morta, é presa. Pode ter certeza disso. Então, de, de dois mil anos atrás para agora, o povo não ficou inteligente, é pelo contrário, o povo ficou mais burro. Por quê? Porque a classe pobre hoje é maior do que daquela época, e a pobreza não tem inteligência, a inteligência do pobre é muito pequena, ela é muito pouca. É, ele não usa meio por cento do cérebro dele, nem meio por cento e... então ficou mais... hoje é mais problema por quê? porque hoje o povo não quer estudar, o povo não quer saber de nada, não quer saber do estudo, não estuda, não quer saber nada hoje, por exemplo, a maioria, 80% da população eles não querem saber nem como a energia é transmitida do, lá de uma emissora para uma, uma televisão, não querem saber como chega essa energia no multibook 80% da população não sabe disso, não sabe nem como isso é feito vocês veem quanta ignorância Na, então a humanidade hoje é mais analfabeta do que dois mil anos atrás então, muita gente é, confunde tudo não é porque tem um celular moderno tem uma televisão moderna, tem um carro bonito que o povo é inteligente é pelo contrário alguns são inteligentes outros, os 20% são inteligentes os outros 80% a gente já fala o português direto que é burro, né? eu não gosto muito de rodear não porque quando você fala já direto a pessoa entende mais rápido Agora, então, é onde eu pego, falo, pessoal, lê, procura ler. Vai aí no Google, procura ler, procura ler, procura saber isso, procura saber que louco, procura saber como é que inventaram essa energia, como é que essa energia chega até uma televisão. Não custa nada, isso aí não custa nada, vocês não vão pagar nada lá, tem livro lá de graça, lá explicando tudo, vocês, tem livro de áudio, tem livro lá para você baixar e ler então é uma coisa muito tranquila agora do ano 2000 para cá tem mais gente interessado a ler então muitas coisas já vem mudando quem sabe daqui a uns 50, 100 anos as coisas estejam bem melhor e muito mais gente, muito mais inteligente gente que começa a aprender a usar energia a começa a saber que a energia que ele tem ele, ele recebeu ela quando nasceu, antes dele nascer. Quando ele entrou para o vento, ele já recebeu essa energia. E quando ele morrer, a energia dele vai continuar. A energia dele não morre. Do jeito que ela veio, quando ele tava, entrou para o vento, ela vai, que ele morrer, ela vai ficar também, vai sair do mesmo jeito. Agora, depois que ela passar para o outro lado, é aí que está a diferença, né? Aí sim é a diferença das coisas. Agora quando você conversa com certas pessoas, as pessoas falam o seguinte Ah, seu Maurício, quando eu morrer, porta-me lá para aquele lado que a minha energia vai Eu falei, pois é, meu amigo, é aí que está o problema Porque depois que, você, que a tua carne, tua matéria acabar aqui A hora que você, a tua energia passar para o outro lado Lá você vai preocupar em melhorar ela Lá você vai ter que correr atrás para você melhorar ela o que você deveria ter feito aqui, você não fez, mas lá você vai ter que fazer. Então, é, as coisas é deste jeito. Então, se a pessoa pensa que hoje o mundo é moderno, o mundo está muito, tá muito coisado, está isso, aquilo, está enganado. Mas muito enganado mesmo. Hoje não tem nada de povo inteligente. O povo hoje está mais, menos inteligente do que há dois mil e tantos anos atrás. Porque inventaram lá um celular moderno, um celular muito bom, e outra, tem, tem celular mais moderno aí que está sendo inventado, mas não foi você que inventou. O que, que você inventou de bom para a humanidade? Fala aí para mim. Esses 80% que eu estou referindo aí, o que eles é inventaram de bom para a humanidade? Se alguém tiver aí alguma experiência aí, quiser falar comigo, aí quiser ligar para mim, quiser falar comigo, pode fazer isso. Meu contato está embaixo do vídeo. Então é isso que a gente vai fazendo as perguntas, né? Agora, tem 20% que tudo faz para a humanidade. Esses 80% não faz nada. Agora, se é aquele ditado que um vai para o céu e o outro vai para o inferno, então esses 20% aí vai tudo para o céu, porque os 80% não fez nada que presta. Onde que eles vão então? Se é pobre aqui, então é aí que a coisa complica, né? Se é algumas religiões aí, fala, né? Que não é bem assim igual as falam. E hoje nós estamos aí com uma live, com muita palestra, falando muito. Agora vamos à pergunta aí do pessoal. O pessoal fazia aí as perguntas. E essa palestrinha de hoje nós já encerra ela por aqui eu vou falar, uma, eu quero falar uma outra coisa também aproveitar e falar aqui na loja eu, eu perdi um inscrito esses dias para trás porque eu, eu chamei o cara, eu falei, falei pra que a maioria dos pobres era burro e ele achou ruim Aí eu falei, é, Maurício, eu sou pobre, mas não sou burro eu falo, Rapaz, se você fosse inteligente, você não estava pobre É, eu vou sair do teu canal, não vou ficar nessa porcaria aí não eu falo, Rapaz, você não devia nem ter entrado Com essa ignorância tua aí, você já devia ter vazado há muito tempo Porque tem muita gente que confunde meu canal com certos canais que tem por aí Tem gente que pensa com meu canal que eu estou atrás de inscrito não estou para mim, tanto faz eu ter mil como dez mil ou ter 100 é a mesma coisa então ninguém precisa pensar aí que que está no meu canal, que está me ajudando, que está inscrito aí e tal tal está me ajudando sim, se tiver interesse, se tiver interesse pelas coisas do meu canal é, quiser aprender alguma coisinha, se quiser me ensinar alguma coisa, eu estou aqui para aprender também é, mas não vai pensar que, que vai me falar alguma besteira aí Porque está escrito no meu canal que não vai Então A pessoa pensa bem antes de falar alguma besteira aí Porque Ele vai ouvir muita coisa Sendo que não precisa É simplesmente, ele cancela a inscrição e pronto, ele vai embora Então ele fica livre de ouvir um monte de coisa Porque o tempo que eu tenho o canal, já era para mim ter mais de... Ixi, era pra... Se fosse igual a certos canal aí, se eu fizesse igual, e até eu poderia fazer. para mim era tão fácil fazer. Era só arrumar uma meia dúzia de coisa aí, fazer vídeo todo dia achando aí pepita boa, de quilo, meio quilo, dois quilos. E vai lá no meio do passo vai em terra lá, depois vai lá, arranca ela lá, e fala, ô moçada aí, ó, ó, o tamanho da pepita. Aí se todo mundo ia gostar. O canal já estava com 200 mil inscritos. Mas eu não preciso disso. Então, aqui o que nós temos aqui, eu já tenho minhas variônicas, eu tenho aí, o pessoal tem adquirido, tem me ajudado. Porque não vou falar que o pessoal que adquire, aí me ajuda, ajuda. Eu, depois que o pessoal adquire, eu passo conhecimento, vou dando alguns conhecimentos para eles pegar uma certa altura. Então é isso que a gente faz, e é isso que vai continuar sendo feito. Então o pessoal que chega novo nas lives aí, que quiser aprender alguma coisinha aí, vai prestando atenção, vai executando uma coisa ou outra, que vai aprender alguma coisa, vai melhorar alguma coisa. E lembrando pessoal aí que nós já estamos para encerrar a live, se ninguém tiver uma pergunta aí para fazer Nós já estamos aí perto de encerrar, já estamos aí chegando a uma hora já E aí se o pessoal também quiser fazer algum comentário aí Sobre o que eu falei Às vezes a gente comete algum erro aí, Às vezes o pessoal quer fazer um comentário Pode fazer também, então não tem problema também não Porque Estamos aqui para aprender também Mesma coisa que vocês também Às vezes estão tá aí para aprender alguma coisinha Eu também estou aqui para aprender mais alguma coisinha também Então é sempre um ajudando o outro eu acabei de dizer na live agora é mesmo nós não somos perfeitos nenhum ser humano é perfeito por mais que você tentar, você não, não é 100% perfeito mas você pode chegar até 90% alguns chegam até mais um pouco e a, a outra maioria 70, 80 60 Agora 50-50% tem muita gente que chega. Mas e conforme você vai estudando, você vai aperfeiçoando, você pode chegar mais alto. Então a gente tudo está sujeito a erro. Nós estamos sujeitos a erro. Mas aí uma palavra que você troca, você pode trocar, um, cometer um erro. Então a gente está sujeito a isso. Então a gente tem que pedir desculpa aí pro pessoal, às vezes alguma coisa que errou, e às vezes se for mais grave, às vezes a gente não percebe às vezes também na hora, porque a gente também pensa para falar, mas às vezes na hora a gente também não percebe também alguma palavra que trocou. Então o pessoal quiser fazer um comentário, pode fazer o um comentário. Eu fico até... muito agradecido, se fizer um comentário porque a gente também aprende também porque uma das palavras que às vezes eu não gosto de falar ela aqui na live é chamar as pessoas de burro mas tem hora o, eu, eu esses dias para trás também comentando uns detalhes o cara também falou o seguinte falou senhor Maurício mas você chamava chamar pessoa de burro não é certo ou foi o meu amigo se você não falar reto e direto as pessoas não entendem rápido se você ficar rodeando com palavras difícil, elas não entendem muito rápido agora veja bem não é porque o cara estudou, fez o colégio, que ele, ele é inteligente, que ele não é inteligente, ele não sabe nada. Nada. A pessoa que fez dois anos de escola e é mais inteligente que o cara que fez o colégio aí ou está fazendo faculdade. Tem pessoa aí que tem um ano de escola e tem uma energia super alta e sabe de um milhão de coisas a mais do que um cara que está fazendo faculdade. Então, é, esse é o detalhe Então não é porque o cara está fazendo uma faculdade Tem aí ginásio, oitava série, blá blá blá Isso aí não quer dizer nada Nada, nada Ele continua burro, a mesma coisa Como se diz, aí ele vai lá na escola Vai aprender a saber quem foi que descobriu o Brasil Quem foi Pedro Alves Cabral Quem foi fulano Quem foi Cicrano Mas é o que, que esse povo vai fazer para ele? Diga aí para mim, o que, que isso aí vai interessar para ele? Nada. Agora, você chegar lá na escola, você aprender a fazer umas contas, umas contas boas, ser bom em matemática, isso vai te ajudar a você. Por quê? Porque quando você precisar da matemática, você começar a subir de vida e precisar mesmo dela, para você fazer as matemáticas, para os seus investimentos, aí você precisa de matemática. Então é bom que você tenha estudo Agora Outras coisas também, você saber O inventor de tal coisa, o inventor de outra coisa Como foi que o cara inventou Não é saber quem que inventou a lâmpada não Você tem que saber como foi que ele inventou Porque você saber quem inventou Não resolve nada também Uma coisa eu saber quem inventou o avião Não vai resolver nada, eu quero saber que jeito Que ele fez o primeiro avião Até a madeira que ele usou lá Que qualidade de que ele usou quero saber de tudo é, Então, isso é importante O importante é, é saber É uma coisa, eu sei quem é que descobriu o Brasil Agora, eu, eu não quero saber que ele descobriu o Brasil Eu quero saber da vida dele lá em Portugal Antes dele vir para o Brasil Se ele era uma pessoa boa lá, se ele era uma pessoa ruim se ele prestava ou não prestava, isso eu quero saber de tudo lá em Deus que ele nasceu. E depois de lá para cá que ele veio para o Brasil, eu quero saber de tudo também. Agora eu só saber que ele descobriu o Brasil, para mim não interessa muito. Aí podia ser qualquer um e pronto. Então, essa, essa é uma forma das pessoas que querem chegar a um conhecimento maior. Então, a, a questão fica. É, por exemplo, o cara monta uma turbina. Ah, fulano montou uma turbina, ah, muito bom, como é que foi que ele montou? Ah, não sei, Ué, então não adiantou nada você falar que fulano montou a turbina, você não sabe como é que ele montou. Fulano montou a turbina, eu já quero saber como é que ele montou e como que ele montou. Por quê? Porque se eu, se eu sei como é que ele montou, eu posso mudar alguma coisa nela. Às vezes de uma turbina eu invento outra coisa. Essa é a diferença de uma mente inteligente, uma mente que quer subir, uma mente que quer criar alguma coisa. É a mesma coisa, por que que fizeram a bomba atômica? Porque enriqueceram o urânio para as usinas, no criar usina que fornece energia. Então, no, a, a partir do enriquecimento daí, que era para uma coisa boa, se fizeram uma coisa ruim, que é uma bomba atômica, é uma coisa ruim, tomara que nunca use. Agora, todo lado ruim tem o um lado bom. Então, se é ruim porque tem as bombas atômicas, mas ela é útil para outras coisas. Então, é, as pessoas têm que pensar. E é por isso que fizeram a bomba atômica. Por quê? Porque a partir de quem... Quem fez, enriqueceu para aquela tal finalidade, o cara aprendeu como é que ele fez e já usou a inteligência dele para fazer outra. Então se a pessoa quer ser uma pessoa estudada, é muito bom, vai e estuda, mas a partir do estudo começa a aprender, é, começa a ter a curiosidade de saber como é que foi feito. Não só saber, foi feito, mas não sei como foi feito. Foi feito, mas não sei como é que foi feito. Quer dizer, a pessoa que não sabe como é que foi feito, ela não sabe nada. E, portanto, para mim, ele não tem estudo de nada. Bom, gente, eu vou. Se vocês não tiver nenhuma pergunta, eu vou despedir. Lembrar o pessoal do like aí, que muita gente esqueceu do like. Passou com mais de 30 pessoas pelo já pelo vídeo. Umas 10 não fizeram nem comentário. E 10 deu like. Então, agradecer o pessoal aí pelo like. E por ter comparecido a live, segunda-feira não tem outra. Eu a partir da manhã vou tentar fazer uns vídeos novos, porque eu tô sem vídeo. Eu tô, meu canal aí tá baixando audiência aí porque tá ficando tá, tá sem vídeo bom. Então vou fazer uns vídeos bons aí, umas explicação boa sobre as variônicas, como trabalhar com ela. E outra, preciso fazer um vídeo também, como entrar nessas áreas de minério, uns vídeos mais curtos, que a pessoa possa ver o vídeo inteiro então fazer mais rápido ele então estou pensando aí em fazer uns vídeos entre 8 e 10 minutos mas demonstrando a marcação entra aqui sai de lá marca de lá então é essa área as varandas cruzado eu vou começar a fazer uns vídeos mais ou menos assim e outra também precisa fazer o um vídeo também sobre o comando dela, por exemplo, quando você dá um comando e você muda esse comando no pensamento sem querer. Então esse é muito importante esses vídeos. Porque mesmo que eu falo que na live, não é igual o vídeo você estando no lugar mostrando no próprio lugar. Então, nós já estamos aí já com uma hora e pouca. o ene franzon vamos ver quem foi o Enio que vamos ver como é que tá os números aqui e sendo quatro Bom. Lembra o pessoal aí, se tiver alguma perguntinha, fazer, que nós ainda tem uns minutinhos ainda. Ainda estamos aí com aproximadamente quase cinco minutos ainda. Agora é a vez de vocês perguntar, porque eu já falei muito nesse vídeo. esse vídeo eu falei mais muito, muito, muito mesmo. Agora eu vou tomar uma água aqui, que a garganta secou. Tanto que eu falei. Lembrando o pessoal lá do outro canalzinho lá, que o pessoal que não é inscrito, basta se inscrever no outro canal lá, que nós vamos ter um sorteio lá também. Um sorteio lá até bom. aí o pessoal me fez a pergunta aí, se é possível mudar o veio de água eu tenho um vídeo no canal lá mostrando que é possível mudar só não ensinei como fazer, mas que é possível é Agora, isso aí é o seguinte, o pessoal aí que vai se aprofundando aí na radiestesia, conforme eles vão usando as variônicas, eles vão, eles vão aprendendo muita coisa sozinho, sem ninguém ensinar, vai aprendendo sozinho, vai porque é a curiosidade, né, o cara vai testando daqui, testando dali, testa uma coisa, testa outra... Ele começa a juntar uma coisa na outra, ah, mas se funciona para isso, vai funcionar naquilo. Então ele vai fazer um teste, a curiosidade dele faz ele aperfeiçoar as coisas. Isso aí aconteceu comigo, vai acontecer com todo mundo que está começando. Então, o pessoal não precisa apavorar, não, não precisa correr, não, que vai chegar lá também. Lembrou o pessoal aí do, do joinha aí, o pessoal tá esquecendo de me dar um joinha aí, ó. Tá entrando na live só entra e sai e esquece de dar um, uma força pra nós. Bom, se ninguém tem uma pergunta para fazer, nós vamos já preparando para encerrar. Eu estou aguardando alguma pergunta, mas parece que ninguém tem uma pergunta para fazer. Nós estamos aí com nove pessoas na live ainda assistindo. Então nós já estamos aí com mais de meia hora, que ninguém faz nenhuma pergunta E nós vamos preparar para encerrar A próxima live, segunda-feira, nós vamos falar mais um pouco sobre a, essa energia que nós temos Aquilo que puder ser falado, nós vamos falar, nós vamos explicar, falar e é outra coisa também, depois que a pessoa começa, no começo dela, começa a usar energia para as coisas positivas ele vai embora sozinho, aí já não precisa aprender mais nada com ninguém também eu teve um rapaz também que mandou um vídeo para mim agora esses dias Uh, um ano e meio atrás também, ele adquiriu um produto meu aí E irmão mandou um vídeo lá mostrando como é que eles estão entrando com os maquinários Como é que eles estão caçando com as variônicas é, eu até vou ver se eu falo hoje à noite com ele Se ele autoriza eu colocar o vídeo dele junto com o vídeo meu no canal Se ele autorizar Eu vou colocar na entrada de um vídeo meu no canal Agora se ele não autorizar né aí fica difícil, aí não pode pô. mas seria muito bom se eu conseguir dele, dele autorizar o vídeo dele ficou bom as máquinas tirou a capa é, estouraram um veio d'água também dentro da onde tirou a capa a bomba tirando a água do veio jogando pra fora, porque você não pode deixar a água escorrer dentro, lá da onde tirar, porque senão o maquinário não anda lá dentro, o caminhão não anda. É, então é um vídeo interessante. Ele é um vídeo até curtinho, mas muito interessante. Mas lá quem... quem caça lá na os veios lá é a mulher dele então não sei se ele vai deixar não vai ficar porque ele vai querer que corte alguns pedaços tem muito vídeo que chega do pessoal pra mim só que é complicado você fala, a hora que você fala pro cara que você vai colocar o vídeo no canal junto lá com o vídeo meu cara ah, não, não vai dar certo não é, aí você já já te corta já, não tem jeito aí se o cara já fica com pouca vontade aí você não pode fazer nada porque vai que dá alguma zebra aí depois pronto lembrando pessoal pessoal que tiver interesse aí pelas varionicas aí a descrição está embaixo do vídeo e também tiver interesse aí para os irmãos de testemunho ou também interesse aí pelo pêndulo a inscrição está embaixo lembrando pessoal que isso aí é um produto barato hoje é muito baratinho demais, muito barato hoje comparado com certas coisas que tem por aí é uma coisa que praticamente cai de graça Bom, eu vou começar a me despedir aí do pessoal, desejar ao pessoal aí uma boa noite Que o Criador abençoe a todos, que todo esteja junto com nós aí na sexta-feira E nós partir para mais uma live na sexta-feira Agora final de semana nós vamos ficar com os vídeos Eu vou ver se consigo gravar o vídeo mas amanhã já é um vídeo novo E quero agradecer a todo o pessoal aí pelas perguntas, pela a força que me deu aí, os likes que me deram. E uma boa noite. Até sexta-feira, 5 horas da tarde.